Hoje a gente vai falar sobre a missão cartão turbinado do Banco Inter. Nela você vai poder conseguir aí o cartão Platinum ou até o Black se você completar aí os mil pontos que está sugestionando na promoção. Toda semana vai ter essa promoção, então toda quinta na verdade vai estar tá acontecendo. Você vai receber aí no seu celular a informação de que surgiu um novo desafio. Essa semana a gente já está no segundo, né? E o pessoal está muito em dúvida aí se em relação aos desafios da primeira semana se pode ser feito ainda. Pode sim, não tem problema nenhum, você pode fazer os desafios do, da semana passada. Eu vou deixar o vídeo aqui da semana passada aqui para você assistir e poder fazer a promoção também. São coisas bem simples, já vão ser 150 pontos. Talvez você ainda não saiba, mas para se cadastrar nessa promoção aqui, você precisa ter recebido o e-mail para poder se cadastrar. Nesse e-mail vai ter um link lá que você vai poder clicar e se cadastrar normalmente. É o nome CPF, se eu não me engano. E aí você vai estar tá participando dessa promoção e vai receber o seu e-mail, todas as informações que você precisa fazer. Eu vou também estar tá postando aqui no canal todas as formas de, ser, de fazer mais fácil, fáceis as missões que aparecerem, beleza? Então vamos aqui para o segundo desafio, como você pode ver aqui, são mais dois desafios que apareceram. Eu vou te ajudar a fazer o primeiro e o segundo, que são bem simples. Primeiro, você precisa realizar uma compra parcelada em três vezes ou mais, sem valor mínimo. Você já vai ganhar aí 150 pontos. É bastante ponto, né? E eu vou te ajudar aqui já já e te mostrar como é que vai fazer isso. E a outra também, bem simples: cadastre seu cartão Inter em ao menos uma carteira digital: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Eu vou mostrar aqui para vocês como que faz no Google Pay, porque é aqui todo mundo provavelmente vai ter mais fácil de conseguir. Nessa missão de você pagar em três vezes, eu vou te ensinar uma forma simples, mas caso você tenha que fazer alguma compra, faça a compra normalmente aí dividido em três vezes que você não vai ter problema. Mas aí caso você precise, ó, eu vou colocar aqui o aplicativo para você utilizar o Recarga Pay o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um PIX para alguém e aí vai dividir esse valor em três vezes usando o cartão cadastrado do Banco Inter no aplicativo, se você ainda não tem o Recarga Pay, eu vou deixar o link na descrição, e aí assim que você ativar o Recarga Pay, você vai ganhar 10 reais também, utilizando o cupom que está aqui embaixo, beleza? Então aqui no Recarga Pay eu vou fazer o cadastro do, do cartão, desse cartão novo, eu vou cadastrar aqui rapidinho aqui, não tem mistério para você, tá? Então, cadastre aí o seu, você consegue cadastrar tranquilamente, e assim que você chegar nessa parte de validação do cartão aqui, você vai clicar em validar, ele vai fazer uma cobrança no seu cartão, e você tem que mostrar esse valor aqui, para o Recarga Pay, qual que foi para poder realmente validar o seu cartão? E eu vou fazer isso aqui agora. E aí foi cobrado para mim aqui ó, 82 centavos pelo Recarga Pay. Eu coloco R$0,82, ele vai estornar depois isso para mim e eu cadastro aqui. Pronto, tá validado o meu cartão. E agora eu posso fazer o meu Pix, cartão validado. Aí eu vou fazer aqui ó: fazer um Pix, enviar pelo CPF, fazer esse Pix, continuar. Aí você faz de R$15,00, e aí esse valor aqui você consegue dividir em três vezes, tá um pouquinho salgado, hein? você vai pagar aqui R$2,64 para fazer essa transferência, mas aí você já cumpriu essa missão, porque não tem valor mínimo para fazer essa transferência, então já vai contar os 150 pontos para vocês para conseguir o cartão Black é bem tranquilo né é, vale a pena porque o cartão Black aí qualquer que você for fazer a anuidade aí tipo C6 Bank você vai pagar 80 reais por mês para ter ele se você não conseguir reduzir os valores dele então esse valor aí de 264 é bem tranquilo eu, eu precisei fazer uma compra e já fiz a minha compra aí pagando em três vezes então para mim já tá feito essa missão e você pode usar outros aplicativos também não tem problema nenhum beleza e a próxima missão é você fazer o cadastro aqui. Eu vou te mostrar no Google Pay. Ó. O Google Pay tem esse desenhozinho aqui, ó. Google Pay, sem muita dificuldade, né? E aí você clica aqui em adicionar um novo cartão, e aí ele vai fazer a leitura. Você põe o cartão de crédito ou débito. Aí mostra aqui os que eu tenho. Vou deixar escondido aí para vocês. Vou adicionar um novo. Aí vem aqui em adicionar um novo, clico aqui, ele vai aparecer o meu cartão você vai fazer a leitura aqui clicando em salvar ele vai cadastrar vai entrar em contato com o banco também às vezes é preciso você ligar no banco Tem todo o termo aqui você lê e aceita continuar aí precisa fazer também a validação do seu cartão no Google Pay tem aqui a mensagem de texto no meu telefone e também tem fazer aqui o login pelo aplicativo tanto faz aqui eu vou fazer pela mensagem vou receber aqui e preencher automaticamente vou receber uma mensagem de texto e ele vai gerar a verificação aqui para mim Apareceu a verificação no automático Clico em enviar Aí ele mostra aqui que eu posso ativar o NFC Que é para fazer o pagamento por aproximação vou deixar ativo aqui caso eu precise e aí tá aqui o cartão cadastrado, então a gente fazendo essas duas missões, a gente consegue aí 150 de uma e mais 50 pontos de outros são 200 pontos na semana passada teve aí a promoção, a gente conseguiu mais 150 então a gente já tem 350 pontos aí para conseguir toda a missão, eu quero chegar ao cartão Black do Banco Inter para eu ter acesso a salas VIP limitado e 1% de cashback, mas o que mais me interessa mesmo é a questão da sala VIPs porque eu uso outro cartão e é limitado apenas por 4 vezes lá de Aqui, e aí eu tenho só um agora para poder viajar né lembrando que toda quinta-feira vai sair esse vídeo aqui falando sobre as melhores formas de você concluir essa missão e se você quiser gerar uma nova fonte de renda eu te indico aqui o curso papo de milhas para você aprender sobre o mercado de milhas sabe que ele cara te ajuda muito mesmo para você viajar se só você viajando você já ganha bastante você vendendo então as milhas você consegue gerar uma mais uma fonte de renda é o que eu faço e te sugiro fazer isso eu vou deixar o link na descrição aqui com o cupom CASHBACK10 você vai ter 10% de desconto aí para entrar nesse curso que vai te ajudar bastante. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima.